Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde! É! É edição mais do que especial porque a gente está classificado por quê, Carioca? Por os playoffs. Você está feliz, Wezer? Sure. Kaka, o que você espera de o Udyr que está coming, E você acha que ele vai voltar para competitive? Cara, eu não sei... não, não tenho muita noção de como vai ficar o dia, mas acho que atualmente ele não é um campeão muito viável pelo kit dele, porque ele é um boneco que só anda pra frente, então é muito fácil você jogar contra ele, então acho que se a Riot mexer um pouco nisso, talvez ele fique um pouco mais viável pra competir. Eu vou dar minha chorada todo Tolo e falar que ele não é viável porque ele não faz ruptor divino. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer, Dá. Dá pra fazer de pop, tá? Cara, <risos> ah, de pop. Não. Ah, de pop é legal. Tinha que ter uns dashzão o dia, uns ah, pulos, loucos. É, cara. quando ele vira tigre, né, ele tinha que... Vendo dali? Digo daqui. com esses bugs de animal aí no jogo, eu vou ficar louco. Então, Jinkas, você sentiu alguma comunicação com o Kaká durante o game contra o Caboom? Isso influenciou seu resultado? Teve muitos problemas naquele jogo, não sei se foi comunicação, acho que foi tudo, mano. A gente tava, num... tava dormindo, não tava comunicando bem, não tava jogando bem, nada estava dando certo, então. Era um dia bem se eles fizeram contra qualquer um do Brasil acho que vai perder. Wiser, we know Kayle is very strong. Do you think there is any, cha any champion that's capable of stopping Kael in the late game? I don't think so. Kael is <coughs> the strongest champion in the late game. Only Corki, but yeah. before Corki, not, not any. But because of range, right? Because yeah, because of range can kill Kael before she can defend herself. Está agora, gente. Tá o quê? Tá com o coco? Ah, com que eu usei esse ano de antigo. É, eu não sei <risos> <que>, o <não sei risos> que me deu. Cara, tá... eu achei. Na verdade, eu não joguei, não cheguei a jogar, mas. <risos> <risos> <risos> tá com o coco? falou isso, né? Mas... Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Eu tô tenho... tenho... já, mas. Cagar? eu cagado, eu tô entendendo. Não tá, realmente não tá muito bom, não. Não tá rolando. Mano, eu já falei, ele vai voltar com a bicha de crítico. Eu gostava, porque esse não dá auto-ataque, né? É, era mais é legal de jogar build de crítico pelo menos, você tinha um risco, tá ligado? Essa daí você ficava lá de longe não dava nem graça de jogar, tá ligado? Não tinha... é. Mas o rolê que ela ficava muito. forte, muito rápido, né? Sim, sim, sim. Trigo! In the beginning of CBLOL, A Carries with good mechanics were shining more, but now they aren't. Você acha que as equipes não sabem como se encaixar os Carries, ou se nosso rolou, finalmente caiu em uma tristeza, morte Mas por que, que a AD Carry chora até o tempo? É o rolinho mais roubado! Acho que a AD está forte desde o começo, de qualquer jeito. Eu não acho que está que tá fraco, mas eu acho que é o meta onde pós tipo, as compras do jogo, assim, não, não é voltado pro AD Carry, tipo, é muito de vez em quando, tipo, agora com a Aphelios voltando mais, pode começar a voltar a ser um pouquinho como era, tipo, no primeiro split, que tinha muito a Aphelios contra a Jinx, então era um meta onde você via, tipo, que realmente o AD Carry impactava muito o jogo. E agora, no começo desse split, a gente tava tendo cali muita calista muita cena muito... Até Serafine também a gente chegou a usar, então eram jogos assim que você ia fazer seu papel por um tempo e depois o jogo não dependia mais de você, assim, para tipo, pra ganhar. Uhum. Então, acho que é isso, mas acho que agora vai dar uma voltada. Demish, it was clear that in the game on Saturday you played badly on purpose, so that John would never tell you to pick Yumi again. Is that true? Não é que eu acho que ele faz isso toda vez que ele pega Yumi. É eu joguei, eu joguei mundo... mal, mano. Tá. Tô... <laughs> Todo mundo trollou trulou, vai voltar comendo demish. Você tinha um lugar específico de que não foi mais. Meio, que dinheiro. Eu Você deu uma olhada, ele xingou o nosso time inteiro, uma <risos> fight que a gente perdeu e ele xingou eu e o Demis também. Não, verdade. Não. Eu sou ah, Sim, é. mas eu sou assim. Quando eu morri, <risos> desde antigamente, eu não consigo segurar a minha raiva, sabe? É uma coisa que eu não tenho controle. Como que ele é ir, mesmo? Cara, não sei, velho. Dinkas, you picked Talia in both games during this weekend. How was your process of improvement? I was practicing Talia. Cara, a Thalia tá cresceu bastante depois do, re, do remakezinho dela, né? Do reworkzinho. E os outros bonecos meio que estão sumindo um pouco, a Ari tá, tá sendo deixada um pouquinho de lado, Cork tomou nerf, então Cork meio que morreu. Então ela, é um, ela tá sendo uma opção muito boa de scaling. Ela é diferente de antigamente que ela era mais early game, assim, ficava rotando o jogo. Hoje em dia ela é um pouquinho mais scaling, ela tá num momento bem bom pro competitivo. E eu tô curtindo, mano, tô curtindo jogar com ela, acho que no sábado ali joguei mal, mas. Não, não acho que era culpa do boneco que eu tava, a gente que só tava trolando mesmo. Se tivesse qualquer outro boneco, provavelmente tinha ficado igual. Wiser! What was your most unforgettable moment that you lived since you joined TenGaming? Think game against uh, our first play playoff games, especially game against Furia. First game? Não, no. Yeah, all games uh ah, okay. were so fun. Yeah, so Fine. fun. For, so for us watching, not for. You are having a lot of good calls and your performance in the game has been improving a lot. Do you consider so yourself hard. a fundamental part for the classification for the playoffs? And do you feel that when you are not good, it impacts the game? Sim. <laughs> <laughs> Não, eu tô brincando. É, eu acho que nesse time que eu sou responsável uma boa parte do jogo assim, acho que eles confiam muito em mim pra liderar nesse sentido. Mas acho que todo mundo tá jogando muito bem, é, todo mundo foi essencial pra gente classificar o playoff. E é isso. Tem uma pergunta sobre o sábado pra todo mundo, Felizmente. Faz forte. Faz Trigo. forte. What was missing no seu on Saturday? <risos> Do you intend to bring him No meu Ez? É. O problema foi o meu naquele não. Não, jogo, o que. É, que faltou ali, perguntou né? o que tá faltando, só. Eu acho mesmo. que faltou mais quatro <risos> jogadores. Internet. Why did the Renata Pick take so long to show in your hands, considering you are so good at playing her? É que eu comprei agora ela. <risos> tá assim, tá juntando. Eu tava juntando esse em Azul lá. A comprar. <risos> Vai perder o eu era hater de Renata no começo. Véio. Eu achava ela roubado, mas eu queria que meu time aprendesse a jogar contra. Eu não baguei, ele não, não queria aprender pegar. a jogar combo né? Porque ele queria que não, ele, ele aprendesse que é que... a jogar gente contra. Ele perguntava, o que, que é bom contra a Renata? Ele nada. <risos> ele nada, e por que, que a gente não joga? Não, a gente não joga porque eles estão roubado que nem vocês acham. Vocês têm que aprender a jogar contra. Era esse o argumento dele. E o que, que o John falava nessa situação? Pra eu jogar mais de Renata solo que eu. E você jogava? Jogava de um Pai. <risos> jogava um gamezinho. Ah, pai que é parecido, puxa, negócio. <risos> Pergunta, question for everyone. When you pick non-conventional champions, do you think people will mock you guys on Twitter se lose? Oh, esse é um, <laughs> o é um é fator. É o um fator de um rei. Aí a gente tem o um fator de um rei ele é muito bom. Boa, John Tem o de no motivado É verdade. O John Rey ele é, ele é um, um shield pro time. Porque se a gente perder, o John Rey fez alguma merda no draft. A culpa é do John Rey. E se a gente ganhar, a gente é muito melhor do que, do que todos os outros times, porque a gente ganhou no draft ruim do John. <risos> Nossa, vocês conseguiram ganhar com a pop do Carioca hoje. Nossa, eles são muito bons. Então, sempre que volta pro John. Pergunta do Lagosta. Oh, this is good, good one. What's your favorite game besides League of Legends? Valorant, <risos> Valorante eu acho. Valorante também acho. Mano, é que tipo, eu não jogo mais nenhum jogo assim. Mas sei lá, se eu fosse escolher um. Acho que é Valorant também. Aqui you não, know, Fall Guys. Oh, ah, really? Fall Guys, mm -hmm. We need to make you guys play against each other. Nossa, <risos> é muito engraçado, mano. <risos> Vamos organizar essa ideia Vamos oh a Deus gente Deus jogar Deus. um Fall Guys todo mundo junto. <risos> mas... a gente tô no playoff já, pode trollar, agora. Aí a hora, a hora que a gente for jogar, vocês avisam que eu vou vou ter um probleminha ali, <risos> vou ter que dar uma saída. Essa pergunta já foi perguntada, mas but we're asking de novo. Se você não erra pro player, que profissão você choose? McDonald's na Coreia. <risos> <risos> Cara, se eu pudesse escolher, eu seria jogador de futebol, mas. Tá. Não, é algo, não é algo. Tipo, okay. de... é nessa intenção, é de escolher. É, ou... vamos, vamos que que eu colocar, conseguiria ficar mais O que eu conseguiria fazer? Se eu, eu conseguiria ser herdeiro. Aí fica difícil. <risos> se eu puder escolher, escolher. Eu queria ser herdeiro, uma profissão. Você, você pode, pode escolher. escolher. Não, é eu ser herdeiro mesmo. <risos> Mano, eu ia querer ser jogador de. Snooker. O quê? O que é isso? Snooker. Snooker. É. É profissional. Cara, acho que eu acho que eu deveria ser futebol, porque foi algo que sempre gostei. Mas você gosta de jogar? Ah, você joga hoje em dia? Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Eu, escolhi, né? eu fui pro futebol porque futebol é muito, né, mano? Muito clichê, mano. Ah, é, mas era é o eu, era meu sonho, pô. Ah, eu também, mas então todo mundo quer ser rico e.. Né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria ser mais alto e ser <laughs> é jogador de basquete. o okay. <laughs> I'm really curious. Yeah. You can choose. It. it's é magic. Yeah, you can just practical. change. Singer. Singer. Singer. I don't have good ability I now, do, but I wanna be a idol. chef. Oh, ah, uh, oh, nice. Quem escolheu aí, né? Não No, it's not. como not sei eu já escolhi, não, não. herdeiro não vale. vale. Herdeiro vale? Herdeiro não é professor cara. Ó, <risos> <risos> oh, porque é, você vai ser herdeiro, você faz o que quiser. Tá tirando herdeiro, a regra tá aqui, eu esqueci de ler, mas tava... Não tá, não, a regra... <risos> ele é Comentarista de... do CBLOL. É, ele fazia parte da bancada do bailarista. <risos> bancada do bailarista, <risos> Aqui, eu seria professor de matemática. Matemática? Não, mentira, é. se você pudesse escolher, escolher hoje em dia, seria episódio de aviança. E esse foi quem responde? Ah. Mas não acabou esse, oficialmente ainda, não, porque tem mais uma pergunta, mas você só vai ver essa pergunta lá no TikTok. Eu vou fazer ó, assim que acabarmos aqui, eu vou fazer essa pergunta especial pro TikTok, mas aqui pro YouTube já não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima semana. Agora vai lá pro TikTok conferir a última pergunta hein?